O agente polivalente alimentar é uma figura importante para o funcionamento do aplicativo Upscale. Ouvimos, portanto, o depoimento destes. O Upscale é um aplicativo é, elaborado, não sei, para ajudar o OP na comunidade, nos diagnósticos, assim como no tratamento. Acontece que o hospital é longe a população não consegue lá chegando a tempo. Mas já com o AP nas comunidades, acho que vai facilitar. Porque a pessoa irá lá por uma doença que o AP não consegue curar. Tinha que correr no manual acessivamente, mas agora já com a facilidade do, deste aplicativo, tudo está a sair corretamente. Upscale. Levar a saúde mais próxima da comunidade.